Eu tiro a versão de história ah, dele. Olha ele. Tem certeza que é esse? Que tem 101 anos? Tem. A, a senhora acredita nisso ou não? Eu, eu tô achando que eles aumentaram a idade dele para ele aposentar. Será? Olha, senhor. Faz faz tempo que ele aposentou. É mesmo? Ai. Bom dia, boa tarde. Boa, boa tarde, Ronaldo. Pastor Ronaldo. Hein? Pastor Ronaldo. Ah, não conheço. Ah, o senhor me conhece. Eu que filmei o senhor lá. <risos> <risos> Nós já viajamos muito. Está lembrando. É. A ah, ver isso, vai tomando conta. Ah, você está novo, agora que você tacou um ano. Hã? Agora que o senhor tacou um ano. Pois é, mas é menino novo também não entende. <risos> <risos> <risos> Eu sou marculhido. O senhor vai para roça agora? Você vai prender bezerro ainda? Não. Bart... Eu não faço nada. Ah, mas então eu sou. Mas eu sou muito novinho demais, não tenho perna pra fazer nada. Só <risos> <risos> esperar crescer um pouco. Quem é que tá com o senhor aí? A Maria, a filha. A, a Vera? A Maria. A Maria. <risos> trouxe leite? Ah, não sei. É não sei se ela já trouxe, se ela já estava leite. Eu, eu sou Barculino. 101 anos. 101. Graças Nossa. a Deus. Graças a Deus, mas muito mesmo. Ele é. tá, forte. <risos> tá Ele forte. Tá forte. É. Você ainda está andando? Jogando truco. Tá. Não, Ele mas é uma receita hoje? que eu tenho. Ele jogou é. hoje? Faz, faz uns 14 anos que o médico falou, eu, 14 ou 15, o médico falou isso para mim. Falou duas coisas que você não pode parar. Caminhada. É caminhada e o truque, eu falei, tá bom, eu vou fazer. Tá <risos> é. fazendo até hoje. Fazendo até hoje. É. A caminhada é. eu já fiz hoje cedo, já dei mais umas duas voltinhas aqui, já joguei umas, umas, umas três horas. É, tá bom. Né? Almoçou? Eu não, sei. não, comeu, como. É. Não como muito, não, um pouquinho. Mas é, umas três vezes, quatro por dia. <risos> Ah, é o combustível, né, São João? É, é o combustível. Não. Se eu achar, eu, eu, eu, eu só, só vou comer, um pouquinho. Mas mesmo eu vou comer é. um pão. Comer um pão? Viu? É, eu ouvi oh, falar que o senhor gosta de requeijão. Gosto? Eu gosto, eu gosto. Requeijão com café? Não. Não. Requeijão. É, com doce, É doce, a, é, a goiaba. jeito, ele vai. Ele vai. <risos> <risos> Ô, Sr. Zé, o senhor foi um prato, um prato bom, né? O senhor eu comia vi, bastante. Graças na a Deus. Na roça, né? Eu fiz tudo que eu pude fazer, eu fiz na minha vida. Pra mim, pros outros. Né? Trabalhou muito? E, nossa Senhora. Puxou enxada? Enxada machado, boi sim serrote carrear faro de boi moer cana, levantar 3 horas o meu lugar, o dia inteiro Fazia rapadura. Era fazer rapadura fazer então... rapadura e não tinha nada que impedia Ai, não, né não, não, não. Tá eu faço, até eu pensava assim que se trabalha matar, se eu tinha morrido há muitos anos o senhor é o, o. Da família do senhor que está vivendo mais, né, senhor Zé? É, é. Os dois mais velhos, um morreu com 77, o outro com 83. Como que se chamava? Osório e João. E João. O senhor está com 101 anos. 101 já fez em abril. Em abril? É. Já está caminhando para os 102. Tá. O senhor E o senhor não esperava chegar nessa idade, não? não. eu achava que eu não passava dos 60. Porque o papai tinha a mesma dor de cabeça, eu peguei a dor de cabeça dele. Certo, eu nasci com a dor de cabeça, ele já tinha, eu nasci também. Porque eu, mas ele era de um dia só. Ele era de 24 também, dia que ele fez 25 anos eu nasci. 25 anos. Aí assim. nasceu o senhor e o senhor herdou a dor de cabeça. E ficou Meu quanto tempo com de ela? De do mesmo jeitinho da dele. Dia que ela doía, não podia comer, se comer, vomitava, não, não tinha vontade de comer também, mesmo. Não. O senhor carregou tempo. essa dor de cabeça há quantos anos? Até os 58 anos. Mas aí tem outro colega que tinha, o Chico Pião, não sei se você ouviu falar nele. Ele era massagista, eu fui lá para ele fazer uma massagem na minha escadeira, na minha coluna, ele falou, falou, José, eu fui, nós conversamos na dor de cabeça, ele falou, eu falou, fui no médico em Ribeirão Preto, ele falou, porque essa dor de cabeça não tem remédio que cura, não. O remédio dela é quando não terá 60 anos, sabe? Eu falei, ô oh, Chico, você sabe que é capaz mesmo, porque eu tô com 55, eu já me orei bastante, ele tava com uns 40. Você quer dizer que depois que eu entrei em 60 anos eu não sentia dor de cabeça mais nunca até hoje. Graças a Deus. o remédio do médico. Então? o do e É. Acabou, e... nunca mais. Nunca mais doeu. Então eu passava que eu achava nos 60. Porque o papai morreu com 58. Mas a mamãe morou com 96. Então eu falava, senhor assim, não era com a idade da mamãe de jeito. Com Como que chamava seis. a mãe do senhor? Né? Umbelina. Umbelina. Umbelina. E a esposa do senhor? Jarmentina. Jarmentina. É. Que é o nome da avenida lá, né? Da rua lá. É. é Onde é, que o senhor mora? Puseram o nome dela. Que ficou muito bom, viu? Também aquela, aquela região ali é, é, é o terreiro do senhor, né? O senhor que tomava a conta eu, ali? Eu fui criado mais pra cima, Poussa pra... Alegre. Ali era capoeira. Capoeira, tudo? É, onde é que é hoje? É a capoeira. Capoeira do Zé Anjo. E, aí depois eu comprei dos irmãos, pois vendi e comprei lá. Porque <risos> eu já tinha um pedaço lá, né? Junto. A, a, a estrada passa no meio da terra do senhor? Passa. Começa de cá e sai de lá. Município de, de Franca ou Claraval, aquela região? Claraval, não do... Cristais. Cristais Paulista. Cristais, né? E ali. Ah, lá é município de Cristais. Aí né? ali vai subindo, chega mais na frente, a Serra do Visico. É, até. A Serra do Visico é, subia de cá do Alegre. Agora, a de lá, a Serra do Visico. De, de, de, de, de, de, de, de, das goiabas? Não, a das goiabas é mais para lá, é do Retiro. Do Retiro. É pertinho assim do físico. É do lado de lá, para lá do físico um pouquinho. O senhor frequentava muito Cristais Paulista, né? Eu tava muito. Porque a abadia casou lá em Cristais, né? Nós tudo casou em Cristais. Em Cristais Paulista? Eu, eu casei em Cristais e os meninos tudo casou em Cristais. <risos> E ali. Não, acho que desde a, a Vera casou aqui na França. O Tony morava aqui e se casou aqui. Mas as outras casou em Cristais também. Porque as, as mulheres de lá também. Então o senhor lembra do Guapuã? Ih, mas demais. Na época do. A época lá era Guapuã, é, né? Guapuá. É, Guapuã. Mas ainda hoje eu fui lá no Carnavalho e eu ainda estava pensando. Cristais e, a, e o Claraval, virou cidade, né? Porque não era cidade, era um comércio. Agora virou tudo cidade. Tá é. grande. Claraval era o comércio ali dos, é, dos turcos, né? É, é, quase que tinha a, a, rua, a rua Mestre, a rua do centro e outra rua quando eu era novo. Agora estava cidade. Virou cidade. Virou cidade. Oh, oh. Ô, Sr. José, Cristais também virou uma cidade grande. Pois é, hoje é uma cidade. O senhor chegava ali, custava chegar chegar na praça da... Você chegava ali no prato, entrava estava na, na praça, acabou a cidade. Tem então, umas que fazem pó, as coisas pra lá. E é, eram pô... duas ruas, né? Eram duas ruas? Duas ruas. É a, a do lado de cima da igreja e a do lado de baixo da igreja. E aí que atravessava o cristal daqui para lá também, era duas ruas, Uma, a, a rua que ia é reta e a outra do outro lado. Cristais Paulista. Mas é, Cristais Paulista. Naquele tempo era já, O né? que dava um pouco de vida ali Não era a Morgiana, falar. né? É? A, a, a Morgiana, é? a estação é, ferroviária é, é. lá. É a estação. É, olha, passava muito. O senhor, o senhor chegou a andar na, na Mogiana? É? O senhor andou na Mogiana? Não, andei nos trens de ferro. Não nos trens de ferro naquela época. <risos> é. Aquela ali jogava fogo da na roupa. do tempo tinha pouca jardineira. né? Pouca jardineira. Depois passou a jardineira, e o, o trens de ferro foi que acabou. Porque... Aí não andava mais ninguém né? Também não tinha estrada na, rural, não tinha estrada, né? Para andar. Pois é, é. Mano. Depois que abriu as estradas, o, chegou o carro, né? É, mano. Aí é. o carro anda é. em qualquer canto hoje. É. Até, é. No é. Até no meio do pasto. Até no meio do pasto. E o senhor andou 70% da vida do senhor a cavalo, né? A cavalo, foi, foi mais de 70%, 80. 80% da... O senhor tinha animal bom, senhor é. Bula ou cavalo? Não, cavalo. Cavalo. Cavalo. Cavalo é mais eu, esperto. Sorteio, eu tinha um cavalo turdido, bom, bonito. Depois... Depois de casado eu peço de três. De cavalo. Fez um quatro. Mas era cavalo. Mas eu falo isso. Vai, hoje... Naquele tempo a gente andava a cavalo, se não fosse a cavalo, ia a pé, porque não tinha outro jeito, né? A gente ia longe, na casa dos parentes. Hoje é de carro, mas não vai na casa dos parentes, mais os novos hoje é diferente, a gente não por ninguém. Mas o, o, o final de semana era, era dia de visita, né? Era. Fazer visita e receber é. visita. Eu tinha sim que morava... Gastava duas horas de cavalo, cavalo, mesmo depois de casado, ainda ia a cavalo, eu num cavalo à noite, nós íamos embora. Para visitar. amanhã, voltava. Ô <risos> o, o, o, o, o Marconino, o senhor falou aqui, eu queria que o senhor falasse o nome dos tios do senhor, irmãos do pai do senhor. João, José. Ivão e Pedro, irmãos do papai. E mulher, não tinha? Mulher tinha uma, mas eu não lembro o nome dela, não conhecia ela. Eu conhecia a, a filha dela só, quando eu, eu, eu lembro, por gente, ela já tinha ido. E da... ela, ela casou, teve uma filha e morreu. Eu não sei quantos anos ela tinha, mas é capaz que não tinha nem vindo. E ela morava onde? Na ela ela morava época? lá com os pais, foi criado tudo no Pouso Alegre. Pouso Alegre. É. Os... E da mãe do senhor? Quem são os irmãos da mãe do senhor? Da mãe do papai tem o Zé Ivão, o João do Sino, os dois homens. A, lá, a mulher tinha Maria, a mamãe chamada Melina, a tia Cândia, a tia Ana, a tia Ritudo, a tia Cisília. É tudo irmão da mamãe. É uma familhona grande, hein? é. é, é. E quando reunia era casamento, no, no é, casamento, é, era aniversário. Casado. É tudo casado. É. Mas, é a vida é, primeiro era. É, hoje é muito enjoado, né? E outra coisa que eu acho, que era três, dez, doze filhos, os pais mandavam deles. É. Hoje tem um, dois, não manda. É eles que mandam no eles pai? Eles que mandam nos pais. é. É engraçado isso é. aí. A, a, a família do senhor também é grande, né? O senhor é o. o sou José, o, senhor, o Vicente. Já era 11. 11. José era até a 12. 12. Começa de cima para baixo aí, José. Fala o nome dele, dos do de cima para baixo: Osório, João e Vicente, os quatro homens. E o Eu, senhor? Osório, João, José e Vicente. Quatro homens. Depois tinha Ma Maria, Terezinha, a Ana e a Candinha, quatro mulheres também. E a Mariana? Pois é, depois é que veio, tinha o Martim, depois a Martinha, depois a Cecília essa ainda veio até hoje. E, e a Mariana? E a Mariana. A Mariana é a hoje. É a Rapa, a rapa do Tacho. <risos> É uma família grande. Já está com 80 e quase 90. Das... Ela é maior do que eu, 17 anos. 17 anos. <risos> é é, é, uma, é uma vida, né? É uma vida. É. Nós... E ela está sempre participando da, da, das festas do senhor. É? Ah, mas é. muito pouco, coitado, ela anda muito doente, né? Com o pastor Bastão também não presta mais, coitado mesmo. A Candinha tá forte, né? É. A, a Candinha, a irmã do senhor. Ah, a Candinha anda na cadeira de rodas, é. ela tá forte, mas não sai da cadeira de rodas faz é. uns 30 anos. Ela mora ali na Vila Formosa, né? É, é. Eu sei é. aonde. Eu conversei com o filho dela. Ah. O senhor é que tá melhor da turma, né? Até que está sendo. <risos> a Ana, por exemplo, morreu também. É. A Ana morreu com 88, Abaixa a Terezinha. A Terezinha hoje já tá com 96, 97. O Vicente morreu com... O Vicente morreu em abril passado. Com 90 e... E 8. 98 98. É. 98. Então, seu... 98 em janeiro, morreu em abril. é então o senhor está bom de, de aniversário hoje, e de, de mais, saúde. Eu, de os homens, hoje o homem só, é só eu que tenho. Os homens acabam tudo, só eu. Olha as mulheres. As mulheres faltam a Candinha e a, a Ana Maria. Ana é, e a Maria. Só também as 07, é 105. É isso. Hoje aí. nós é seis. Ô, senhor José, que eu dia. Se que... manja com 8 anos. É. Que dia que é hoje do mês? Hã? Hoje é dia 8, né? 8 é, de julho. Eu sei se é 7 ou 8. 8. Acho que é 8. De julho de, 2000 e, de 2022. 2022. É, 2022. Eita, o senhor varou o século, né? Varou. <risos> Eita, eu varou. tenho gravado várias vezes. É, mas é. Aí eu é. falo, Deus que sabe, né? É Deus é que sabe. A gente, a gente nasce, eu acho que a gente já nasce com o dia marcado, o tempo marcado. <risos> Ainda não é, chegou. Não chegou. Agora <risos> o senhor está indo lá para a casa da Badia, Adriano. A Badia é, é. é, é, tem, porque eu, eu tinha o sítio. Aí a mulher morreu, eu fiz um inventário, peguei, a a minha parte presa. Falei 4 mil reais para doar, mas eu doer. Passei tudo preso, e dividi tudo, entreguei e dividi mais quatro depois dividi também. <risos> entreguei, aí cada um tem um pedaço. Cada um tem um pedaço. <risos> o, senhor, o senhor Zé Baculino. o senhor dirigiu muito carro também, não dirigiu ou não? Não, não foi muito, porque foi dos, dos 30 anos até 83. Aí a carta venceu, não quis tirar outra, porque eu não tirava, né? É. Eu tenho um primo, filho de Tisevão, ele, ele tirou a carta com 80, porque nós éramos de uma idade só, nós é de um ano só, eu, eu era de abril e ele de setembro. Ele estava também acho que com 82, 83, já não foi tirar a carta, não tirava, né? Aí ele pagou 500, mas tirou. Eu falei, ah, vai ser besta pra lá. É, não vai, o senhor não, não precisa ficar dirigindo, já eu dirigiu o boi? Então, mas eu dirigi muito tempo sem ela. <risos> ela <Eu> dirigi... <risos> venceu em 83, eu toquei até 93, 93, 94. Depois até o menino mais novo, o José Roberto, machucou, e ele ia trabalhar, ele ia trabalhar de moto. Ele não estava tendo carro. Falei, zero, quase de moto. Ele falou, mas de moto tá ruim. Eu, eu, eu falei pra ele: ele leva o carro para lá, sei. Aí quando ele, ele ficou com o carro uns dois meses ou três. Lá, rapaz, ah, agora eu posso levar o carro para trás. Eu falei: não, não traz não, você pega ele e vende, que eu não vou mexer com isso mais não. Aí já tá danado. <risos> <risos> Aí já, você começa, porque hoje, por exemplo, se você acreditar, então, eu esqueço a casa das irmãs. É. Hoje eu vou passar ela, capaz de eu não achar tudo. Hoje. É. Eu, sou, eu sou Zé. O senhor também pode ter o luxo de dizer assim: agora eu, agora eu vou andar e vou ter motorista para me conduzir. Não precisa eu ficar dirigido o carro, né? Não. E... Agora, agora é, é de carona. É de carona. É de carona. E é... Ainda eu ainda falo assim: graças a Deus, porque isso tudo tem carro. Se eu, se eu falar, até para os neta, netos, se eu falar. Eu, você me leva lá em tal parte, é, na é na hora. É na hora. Eles têm o maior prazer <risos> de carregar. Pois é. Pois é. É, carregar o voo. Tem duas netas, saem daqui cedinho, a fazer a caminhada comigo lá na roça. Toda semana. Uma vai terça, a outra vai quinta. Elas faziam aqui e não parou, não. Graças é. a Deus. Aí o senhor anda lá na estrada de terra, né? É. é naquele caminho lá. Não, lá nós andamos é. uma estradinha, na, na porta, só vai um pouco e volta. Porque lá, lá pra fora na estrada velha tem muito, muita areia, né? Muita areia, é, poeira, poeira também? Poeira e muita areia. É pesado pra gente é. andar, né? Lá não tem areia, é, no, é grama, é no pasto. É uma estradinha, mas é de pouco trânsito, não tem. quase que... É, é, é grama, é pequenininha. E o senhor Antônio? Que é o gerro do senhor, como é que ele tá passando? Diz que está com essa coisa agora. É o tal de Covid? É. Ele está já em Franca. Ele está em Franca. Mas a Vera tá na roça. A Vera. Ela falou, Antônio... Foi Antônio, Antônio. Ela falou que ele... ele ela veio e teve isso semana passada, começo da semana. Ele falou para ela que ia pra ela ir embora, porque senão... Às vezes ia pegar nela, e foi melhor. se morre, não. É isso aí. Eu sou José, mas foi muito bom encontrar o senhor e registrar essa história bonita do senhor, viu? E eu vou colocar lá e muita gente vai curtir. Ele vai assim, ah, eu vou. é o tio, e é tanta gente, irmão, né? é uma família muito grande. Graças a Deus, tem neto, netos, taraneto. É um time grande. <risos> é um time grande, um time grande. é um, uma população, ele mora em é, Os filhos em é eu, Oscar, o Oscar e é o Oscar, o Orlando, o Oscar é meu irmão. É, Os filhos. É, de, de, o Orlando? De, dos meus é o Oscar, o Orlando, a Vera, a Badia, a, a o Donizete, o Maria e o Zé Roberto. É uma, uma, é uma peca boa. Deus abençoe, viu? É, eu estou aqui filmando e é sempre uma alegria. Eu estou aqui dentro do carro, eu passando aqui, eu falei assim: ah, eu não perco a oportunidade de fazer um registro desse tão bonito, com a não. idade de 101 anos. Não, porque é. sei lá. Eu, eu criei na roça até 86 anos, mas com, eu estava com 86 anos, eu já tinha passado tudo preso. Aí, mas a, a velha não, não tinha mudado para lá, eu estava na casa. E eu, eu, o quintal era, era dela, mas ela não ia lá, ali ia lá comigo, coquinando o quintal o, o dia que eu acabei de campinar o quintal, eu cabei e eram umas, umas três horas. Mas eu, eu, eu, eu saí, tinha um chiqueiro despapado. Assim, eu, eu, eu saí e encostei assim no, no chiqueiro. Fumi, tanto que eu peguei o jeito que eu estava. Eu não estava podendo nem ir para dentro. Aliás, eu peguei passei na bica, lá vi a de uma laranjeira perto da bica, eu pendurei lá. No outro dia eu falei pro Oscar, ele é me enxada vai apodrecer lá, porque eu vou embora, não vou capinar mais nunca. Fiquei me mesmo. <risos> o que o senhor tinha que fazer, o senhor fez. Fez. É porque é. eu, eu, o sítio, ela morreu eu fiz um inventário, fiquei pensando como é que eu faço. Mas, eu ainda estava tirando, o Oscar estava me ajudando, mas nós estávamos tirando 100 litros de leite todo dia, eu tirava, ajudava ele a tirar, eu e ele tirando. Aí, falei, ah, mas eu não vou mexer mais, não. Não, quando, quando eu fiz isso, já tinha vendido as vacas, não estava tirando leite mais, não. Mas, falei, ah, não, chega, eu não vou te mais, não, porque agora eu já passei tudo preso mesmo, e, e ele e cuida de embora, mim. Eu vou tomar mais... é <risos> Eu isso vou aí. descansar. Descansar e jogar truco. E jogar truco é. e fazer as caviadas. Fazer, fazer as caviadas. Isso é bom. É. Parabéns, José. Parabéns. O senhor é, é uma a referência a de vida e, e um ânimo pra gente. E aí eles moram lá. O Oscar mora no pedaço da Estrela, Bahia. Mora, a Abadia. O Orlando mais de 20 vendeu. Onde é que era de dois? Hoje está cheio de casa. Já. Virou chácara. Virou chácara lá. Estão chegando na cidade? É. <risos> é isso aí. <risos> Parabéns. Eu não vou mexer com isso mais. Não sei se o que vai fazer. Ele tomou conto, nós toquemos. Ele, ele com 21 ele casou. E o compagnão foi embora para o governo. Foi embora. Eu tinha 18 anos, ele falou: agora eu sei que vai tomar. Agora fica com sua conta. Passou a responsabilidade pro senhor? Passou. Aí eu toquei. E ele tinha o carro, o ele ainda carregava, mas o professor ajudava ele. Eu ia aqui, tá carriá. E tinha um, uns cafés pra apanhar. Nós toquei o serviço. Ele, ele começou, ele lá na hora, pegou no vento, tá? Foi um, um, um preto, ele morava onde é que é da Maria hoje. Aí ele trabalhou pra nós dois anos. E aí ele ajudou nós. Ele era bom, nós trabalhamos nós três, toquemos o serviço e tudo. gente foi acompanhar os cafés, o preto não foi, a Terezinha tinha 14 anos e a Ana tinha 12. Nós apanhamos o café tudo, eu e ela. Apanhei tudo, arrumei tudo. E quebrei uns quatro, carros de meio que ainda tinha para quebrar e juntei sozinho. Ele, ele me perguntou assim, falou já está tudo pronto, falei, tá, agora falei, você arrumou o chupão, ele quando. Comecinho de agosto até fim de setembro. Levantando três horas da madrugada, a gente trabalhando o dia inteiro, semana inteirinho. Pode ver, pastor? Eu tô bem. Eu tô conversando com esse menino aqui, ó. Ah, isso aí é o mais novo, né? É, Maria? É, eu sou a Maria. Você que é a motorista dele? Sou, sou motorista Não. dele. Você tá indo pra onde agora? Motorista dele. Nós dela, tá indo pra roça. Motorista meu, eu sei tudo. É. é, qualquer um carrega ele. É, qualquer um carrega. É assim mesmo. A neta. É. Você é a mais velha. Não. Não. Sou a mais nova das mulheres. A mais velha é a Vera. A Vera. Depois a casa. Badia, depois eu. É, mas é. ainda não é assim, né? Porque é. depois a Vera tem o... O Donizete, a Badia... Eu sou depois do Donizete, Donizete, a mais nova. Donizete, depois do Zé Roberto. É. Mas eu fiquei tão contente. Eu fico contente de conhecer essa família bonita, viu? É, né? Que é graças emocionante. A Deus, graças né? a Deus. Conhecer uma pessoa igual ao seu pai. Seu pai é um, uma relíquia. É verdade. Isso aqui é isso verdade. É, não, isso é graças é. a Deus, Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Até hoje eu nunca tive um, um, um, uma diferença com ninguém. Não. Jeito nenhum. Uma vez, dois rapazinhos, me atrapalhou um pouco. Eu apertei isso. Mano. Aí depois, passou uns dias, eu topei com os dois trabalhos. Mas é, topei. Ah, boa, boa tarde, boa tarde. Aí um me chamou e falou, Zé, faz faça por continho. Tá eu parei, ele foi pedir desculpa. Falei, não, tá desculpado, só que vocês não fazem aquilo mais não, viu? Vocês vão curso de educação. é Ele falou, não, o senhor, o senhor pode, pode, pode até bater em nós, porque nós errou muito. Sim, não ficou de mal nada. O Suzé, é. isso é muito bom, viver... A gente tem que ter simplicidade, né, Sô é, mas... Não pode complicar querendo eu, eu guardar a coisa. Eu tenho uma opinião comigo que toda a vida eu, eu, eu, eu, eu tive essa ideia. E a gente não faz nada para os outros, né? A gente faz é para gente. a gente. Faz para gente. Se a gente fizer o bem, recebe o bem. Se fizer o mal, recebe também. A Marita quer levar o senhor embora aí ó, mas foi pressa. muito bom ó, <risos> parabéns pro seu viu, Obrigado, Deus abençoe fala pra bater. trouxe, ah, tu... aí tá levando a café ele bebe café? Tá um, um golin é, e... tá quem traz frio leite que... ali, o leite de lá? é eu, eu você que traz, você é. que vende, você traz leite da, da Vera? não, da minha é. casa mesmo, da sua casa. eu mesmo tiro o leite ó oh. É oh, e é como gostoso. que você vende é o leite? Quanto, quanto que você vende? Seu... Ah, então, agora nós estamos tá vendendo 9 reais a garrafa, nós vamos passar para 10 já. Não, antes de passar para 10 eu vou comprar algumas garrafas suas. É, como mas... é que eu faço para comprar? Ah, então, você sabe... Você que... mora onde? Eu moro lá na roça agora. Você mora na roça? Eu moro com ela. Lá. É, o papai estava comigo, é minha companhia. Lá, eu não ia para lá mais não, mas é... É, me levou, porque você dá galsozinho, pós Você tem um vizinho dela. ali que é o avô da minha neta. Quem o é? Marcos. Aquela, aquele aquele é, sítio lá, na entrada, assim, na, antes de ah, chegar sei, na Abadir. Sei, sei, aquele sei. sítio ali, o pessoal é a minha neta ali, o avô, ah, é, o avô dele, a, a avô dela que é, que é dono lá. Ah, sei. O pessoal, eles são Sintra. Hum. Família Sintra. Onde? É ali perto da Badia. Pai. Perto da Badia. Ah. É. E a, sua, né, e a sua e a sua propriedade aonde? É, é mais para cima. Mais pra, pra ser... baixo um pouquinho. Mais para baixo. É. Era tudo no sítio do meu pai mesmo, né? E dividiu... Ali na, na Vera eu já passei vindo de Cristais Paulista. Então Exato. eu passei na sua. V... É passou, passou a Vera, do O Oscar é de cá é Paulista. Agora do é lado do E, lado e do que hora que, é que você do tira do o, o leite lá? Eu tiro o é. leite lá cedo. Sete, sete horas. Sete horas. e meia. E você traz o leite, vende? Como é o que é? O que traz o leite para vender? O meu, o meu marido, que vem trazer todo dia. Se eu passar lá, você vende para mim? Ou nesse quantas horário? Quantas garrafas o senhor queria? Pelo menos duas, né? Ah, então, as duas garrafas, você passar nesse horário sete e meia, antes de eu pôr o alho no leite, eu arrumo. Você Faz queijo? Faz eu queijo. Você dia, eu deixo. É. É. Mas aí, se o senhor quiser ir lá, é. Se o senhor não souber onde é é, passa na Badia, ou então liga pra Badia, Badia explica direito. Não, ali é, não tem muito erro não. Não é erro não, é só você chegar na aonde... Badia, você pega a estrada... Reta, como vai... se fosse pra Vera lá. Como é, que vai lá pra Vera. certo. A hora que começa a descer, tem uma de porteira... Tem uma porteira de, à esquerda, você entra nela, vai você... sair. tem duas é... porteiras. É a de baixo, cima, é a do Zé Roberto. Roberto do Zé ou o Ari. Olha meu xará Maria... Ah então. Ó, é. oh, um Muito prazer. prazer. É. Deus abençoe. Obrigado, e você cuida bem do seu pai, viu? Vou... Ah não, mas ele não reclama de nós. Não não. É... Nós cuidamos mal do senhor pai. É. Então... Aí, Aí, ó. É um não carinho. é do dele, não. Do judinho. E não vai ficar arranjando civis pra ele, a é inchada pra ele, não, viu? Não, ele só de mil pra mim, pra dar pras galinhas. <risos> me ajuda. Oh, você e arranjou, você arranjou as vacas. Você arranjou um macete? Tem, tem, um, tem um amigo meu lá que colocou um toque e arranjou um macete, ele bate na espiga de milho sem Abrir a pique e depois ele joga lá as galinhas faz o cílio. Lá o tem círculo. um topo que dá pra fazer isso. Dá pra fazer isso. Ela põe um bar, de, um, um, um latãozinho em cima o guiume em cima dele, que ela lembra é. das pernas. Sentado também, não tem pé. O <risos> Zé... Deixa eu apertar a mão do senhor. Eu fiquei muito contente. Não, Deus abençoe. Tá muito bom. Nós muito, conversamos muito. Conversamos tá muito. Foi muito bom. Mas você vai com Deus. Obrigado. É. Nós conversamos hoje muito, mas nós já conversamos muito. Já, já. Há é outros tempos, né? <risos> é isso aí. 101 anos. José. Eu... eu quero ver o senhor. Eu vou, vou, eu vou soltar o carro Que Eu quero ver o senhor entrando lá no carro. É? Eu, eu, eu, eu vou. Tocar aqui pro senhor. O senhor vai entrar no carro, não vai? Ah, vai. Eu quero ver o senhor vindo pra cá e entrar lá no carro. Eu vou filmar ah, o senhor andando lá. Não, Aí, não é. sei se ela já nem vem. Ah, não, ela não vem que então eu preciso tacar a porta. Ela, ah, ela. Ela que vai travar. Travar. travar. Ah, tá o senhor. O senhor Zé. Arrancando. Olha lá. Ele vai passar por lá. O senhor entrar? Amém, fica com Deus também. Maria. Entra ali de lá, ah, é. pai, que esse não é um passa de lá, é. Tá dormindo mais? Vem com ele, Maria, vem com ele, vem com ele. Você já andou muito de carro no carro de boi, agora esse carrinho aí faz uma fartura, não faz? Isso aí carrega muita coisa e tudo rápido. Ele entra bem. Ele entra na caminhonete do meu irmão que é mais alto? É. Ele entra bem. É, pai. Eu entro na caminhonete da Anizé, ela é astronaut. Você é do pau pé lá em cima e suco. Aí, ó. Parabéns. Esse aí, ó, é. Firme. Graças a Deus, Ronaldo. O senhor fica com Deus, tá? Ó, oh, vai com Deus. Vai com... Eu já estou terminando aqui. Hoje Aí, tá bom, pode dia, ir é dia 8 do tá Deus. 7. Deus abençoe.